Olá pessoal do F1 Horizon, hoje estou trazendo aqui mais um vídeo aqui para vocês de Fórmula 1 e como você está vendo nesta linda thumb com este, <risos> este lindo rapaz aí, eu estou jogando aqui com o Rafabim e amigos, né? Com... com a live que ele fez sexta, né? Jogando com é, o... O... lá na Twitch, que o Rafabim e amigos, né? Um... Uma ideia muito boa dele. É, jogando com pilotos que realmente correm e youtubers famosos ou do YouTube mesmo BRKRCdu. BRK, Edu é, ele falou que o Ted ia participar, né? Só falta o, o Rubinho Barretello mano, porque ele já participou tanta com tanta gente, mano. Ah, beleza. Tem o Sérgio Bellini lá do Botec F1 também, e, e entre outros, lá tá? que eu não vou me aprofundar muito. Mas nesse vídeo ele ele tava fazendo né, o Amigos da Fabinho. E, e no final, ele fez um lobby aberto para, para todos lá da Twitch, beleza? É, todo, todo sábado ele tá fazendo isso, parece. É a terceira vez que ele tá fazendo esse lobby. Né, com os amigos dele. E vamos ver o que vai sair nessa corrida agora. Eu tô, finalmente estou editando no, no computador novamente. Eu baixei um, um editor mais antigo que eu tinha. Né, que era o Sony Vegas 17. Agora eu instalei o... 13, <risos> mas bora, bora lá então né Galera, vamos ah, preparando não. aí, vamos preparando aí galera, que agora vai rolar um lobbyzinho Agora vocês vão ver o que é lobby da morte, piazada Vocês vão ver, Serginho <risos> vai conhecer, Filipinho Que que é lobby da morte, mano, os cara não frear, dar no meio quando você tá ganhando aqui, apenas convidados, beleza galera, lobby aberto, beleza? aberto aí, pra todo mundo, fechou? então vamos botar carro multiplayer agora porque, pra ter mais para dar mais vaga pra galera 22 carros bom, então já estamos na pista aí e olha só, Rafa Rafabim tá ali no cantinho da tela e começou, olha só, a bela largada, da Master de já coloquei no, na ultrapassagem para arrancar melhor desativei eu só na hora da arrancada que eu uso. Aí, olha, o Rafabinho dando uma, <risos> uma rodada básica dele. Eu também quase deu uma rodada igual ele. Mas segue jogo, mano. Por enquanto aí... Segue vida, mano. Não, não capotou ninguém. Né? Só deu umas batidinhas, mesmo. Mas vamos ver o que espera por nós. Olha o fechado desse cara, mano que safado, é o rafabin, viu, né? vamos lá, o Rafabim tá em nono, não consigo enxergar, né, mano, porque vocês lembram o porquê, né, mano, eu esqueci de aumentar a qualidade do, do preview aqui, né, da onde eu vejo o vídeo, também esqueci disso, é que eu perdi já o costume já desse editor, né, tanto tempo, tanto tempo não, né, um tempinho de solar celular, já esqueço um pouco aqui, mas, tranquilo, não esqueci completamente, Olha só, colado ali. Eu o cara freia um pouco antes, hein, mas não tem problema, a gente ultrapassa, não ultrapassei. Eu... Diminui bastante ali, Rafa me viu. <risos> não cortei caminho, nem ultrapassei ele. eu passo ele, porque ele foi meio lerdo ali. Beleza, passamos, ó, lado a lado. Agora sim. Nossa, no, nossa. Olha só, pisca-pisca meio que joguei, mas não tinha o que fazer, mano. Os dois tavam... tava apertando eu. Aqui. Vamos ver se a gente vai chegar lá do lado ali com o Rafabinho. ó. Ele tá no, no na posição. Okay. E vão, vamos... olha, vai ultrapassar aí. Não, aí não. Vai ultrapassar depois. Eu tava nervoso, mano. Nervoso. Eu errei bastante até nesse começo, porque Tava tremendo, cara, não tremendo, né? tá ligando com a rapazinha. O cara levou uma punição ó, de 3 segundos ali, o Isaac. Oi! Oh, yeah. É uma rodada. Acho que é porque, eu não sei se ele bateu de mim, eu não vi, não olhei pra trás. De Master Potato! Uhum. Bora, galerinha! Acelera essa jaca! Essa Estou pregando é muito velho, bora time! Olha o Rafabim passando ali ó, Aí é por fora mesmo Passou por tudo Agora podemos usar o DRS E lá vem o frep, desculpa a nóis, fechou, fodeu Agora o Rafabim está em busca do o lugar da E-Master Que no caso é F1 Horizon eu uso demais, porque o Fabinho conhece eu como uh, Potato, né? Ó, cara, galera, briga no chat é ban, hein? Só pra avisar. Deixa eu coisar essa corrida e eu já resolvo a parada. O Mané vai fazer o que ele gosta. Ele vai parar de correr. Ele vai pro que ele sabe fazer, de melhor. pisca-pisca, cadê você, mano? Você sumiu. Meu, tô em P3 aqui, me puxa, cara. E olha só, estamos de lado a lado o Rafa passei passeio, Rafa incrível ultrapassagem, mas eu não, não deu muito certo aqui, também, né, mano? Veja só. Eita, Pensou que ele não ia estar tá ali, né? Eu tava. Mas não encostei, galera, o cara rodou sozinho. O que tem de gente com punição nessa corrida também é o que acontece, é que a galera gosta. E olha esse final, mano. O cara ficou pistola, mano. ó. O cara bateu no nele e daí retrocou, mano. Não quero nem saber. Acho que foi o Roseto que bateu, né? Mas beleza aí, ó. Quase passei o Roseto, Mas beleza, vamos finalizar esse vídeo porque eu gravei três vídeos. É, três vídeos desse aqui, né, do, do Fórmula 1, ele fez uns 5 logs, daí alguns eu não gravei porque eu queria mais curtir, vamos dizer assim, né? Então, é isso. Tomar que tenha gostado do vídeo. E deixe seu like, beleza? para fortalecer aqui este vídeo e o canal, né? para divulgar o, o, o vídeo também. E se inscreva no canal, ative o sininho para você não perder os vídeos de Fórmula 1. Quase todo dia, menos sábado e domingo, meio-dia e 15, beleza? Então eu vou indo nessa, fui!